Então, se eu somar aqui, 4,200, mais 3,800, mais 2,600, mais 7,400, isso daí vai dar 18 000. Então, é como se fosse uma única duplicata no valor de 18.000 Então, ficaria ali, juros é igual a 18 mil, mesmo prazo e, mesmo, né, e mesma taxa. Por isso que eu posso fazer isso daí.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 Por 5 já vou simplificar. Quanto é que dá 18 mil dividido por 5 vai dar 13600? Então vai ficar ali: ó. juros é igual a 13600, vezes 6 vezes 2, dividido por quanto? Por 100. Não pode esquecer do 100.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 180 vezes 2 vai dar 360. Então, somando ali, eu tenho como encontrar o montante. Qual é o total, né? Qual é o montante? Ele não quer saber o total, vai ser 18.000 mais 432 mais 360. Isso aí vai dar 18